Fala galera, TV já é uma área, mais uma entrevista aqui pra vocês, mais um programa. E hoje temos mais um convidado, que é daqueles que é para a especial. Com vocês, hoje eu vou receber aqui o ator, Milton Bicudo, uma salva de palmas pra ele. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Israel. Obrigado por vir aqui na minha casa para fazer a entrevista. Claro, eu vou ficar claro. de máscara porque eu ainda estou muito preocupado com essas questões. Você vai de espetáculo? Na... Eu estou fazendo teatro, então eu não posso bobear. Verdade. E, Nilton, conta um pouquinho para dentro. Como você iniciou sua carreira artística pode segurar o um microfone? Obrigado. Eu comecei criança, não profissionalmente, mas de uma forma amadora, fazendo teatro na escola. Eu estudava numa escola que era de padres e aí eles, eles estimulavam que as crianças tivessem iniciação artística, em música, em, em desenho e, e também em teatro. Então eu tive essa, essa sorte, esse privilégio de estudar numa escola nos anos 70, porque eu tenho 56 anos, né? então nos anos 70 eu estava ingressando na escola com 4 ou 5 anos de idade e lá eu fazia teatro. Aí eu peguei a paixão, essa... essa esse amor pelo teatro, essa... eu descobri essa vocação e gostei de me expressar desta forma é, no palco. Eu achei que combinava com, com a minha personalidade, comigo. Eu gostei é, de sentir reação do público e, e de me exibir. Mas não me exibir só por me exibir. Me exibir falando, dizendo, tentando comunicar alguma coisa, e isso então foi na infância. Minha iniciação artística se deu de uma forma amadora, escolar e, e aí eu fui fazendo cursos, fui seguindo, fui aprimorando essa paixão, assistindo muitos espetáculos, tanto infantis e depois posteriormente os adultos e sempre como com um assíduo espectador de teatro e aí eu fui estudar Fui para uma escola de teatro, com vinte e poucos anos e comecei os meus estudos e já na escola comecei a trabalhar, graças a Deus estou até hoje trabalhando nesta profissão que é uma profissão muito especial, prazerosa, abençoada, um privilégio para quem consegue se manter nela, com muita dedicação. Mas ao mesmo tempo é uma batalha. Né? É sempre uma, uma, uma grande. É, é, uma, uma, um teste de, de forças, de sobrevivência, porque a gente depende de muitas circunstâncias, não apenas do talento, da vocação. A gente depende de sorte, a gente depende de ter uma, uma, uma paciência, uma. Uma, uma personalidade fluida, que se adapte às circunstâncias, que entenda que não é sempre que você está em evidência, não é sempre que você está fazendo um trabalho que você é, tem reconhecimento e que traz sucesso. Então, é uma profissão de muita dedicação. Ah, muito, bem. muito bem, Newton. E, Newton, você também está no ar, uma que marcou gerações, foi em 2015, agora está reprisando, que foi uma novela cúmplice de resgate da a Larissa Manuela você interpretou o Damião. Como foi para você fazer essa novela aí que arrancou o gargalhado e a da criançada? Pode segurar? Pode segurar. Foi uma maravilha, eu amei, foi uma experiência muito prazerosa e, nesse caso de sucesso, eu tive essa intuição quando eles me convidaram, que ia é ser um sucesso. A Larissa Manuela é uma atriz... Muito vocacionada, muito talentosa e que faz o dia a dia do trabalho ser muito profissional, simples, fácil. Ela vem toda estudada, toda decorada, ela é muito educada, ela é muito preparada. Ela trabalha desde criança, mas com prazer. Ela é uma atriz completa, ela é uma atriz nata e, e ela é uma estrela. Então, estar contracenando com ela sempre foi muito divertido e muito sério ao mesmo tempo, porque ela, ela é uma atriz que estuda, que vem com o texto todo decorado. Ela é muito concentrada, muito profissional, muito respeitosa. Então, eu só tenho boas lembranças e eu, graças a Deus, uh, senti um, uma receptividade enorme da equipe toda dessa novela, os diretores, e realmente se refletiu como um sucesso. E até hoje as crianças, quando me encontram no teatro que eu administro aqui da Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, elas vêm falar comigo, elas são carinhosas, elas lembram da personagem, que era uma personagem dorminhoca, divertida, Bem cômico. É um lado cômico que eu adoro fazer e que já fiz muito na, na, na, na TV e no teatro. Enfim, eu, eu, eu só tenho boas lembranças e guardo com muito carinho esse trabalho que é um sucesso. E Milton, e tem algumas cena que você mais gostou de saber dessa novela? Ah, eu gostava de fazer tudo, porque sempre era prazeroso e era tudo muito bem escrito e, e muito bem pensado para ser engraçado. Mas eu gostava quando ela me, a, a personagem Manuela, que a Larissa Manuela fazia, que era a irmã rica, né? É, é a Isabela, desculpa, a Isabela. Uh, ela, quando ela me, me, me prendia, me amarrava Me, me, me colocava vendas nos olhos Para que eu não visse as, as, as, as brincadeiras que ela estava fazendo com as amigas Tocando uh, Tinha ali uma, uma, uma brincadeira de trocar de personalidade As maldadezinhas uh, deliciosas que ela fazia Então eu, eu gostava quando ela fazia isso Ela me amarrava e me fazia de bobo ela é muito gostoso ser feito de bobo. E para quem ainda não viu, para quem viu que é ver de novo, tá passando uma SBT. segunda, seis, às 9 horas da noite, tá linha para vocês. E também tá na Netflix para quem quiser assistir. Minha amiga. Exatamente, também tá na Netflix, né? A novela é uma novela de sucesso, A SBT tá costuma... no top. 10. tá no top 10. Ela costuma reprisar sempre os seus, as suas novelas. E, e eles fazem um tipo de trabalho que é muito específico para a faixa etária das crianças e adolescentes e, e isso é um pouco... Eles são pioneiros nisso, o SBT, eles sempre fizeram, há muitos anos. É um nicho que eles sabem cuidar e, e, e produzir para esse nicho, esse público que é muito exigente, muito fiel, que é um público enorme e eles sempre fizeram novelas infantis com muita qualidade. então mais uma vez, foi um orgulho. Eu, eu tenho orgulho de ter feito essa novela e, e ela está lá destacada no meu currículo. É. E, e agora você, falando que sou padiático no teatro, você agora vai ter uma peça, um espetáculo? Pode falar um pouquinho sobre o espetáculo? O seu personagem, quando que você vai assistir a Galera de São Paulo? Então, eu estou sempre fazendo teatro porque é uma coisa que eu amo fazer. E eu acredito no teatro, como uma forma de manter a, a, o ator sempre acordado, criativo, conectado com o público e com o ofício. Então, realmente, eu amo fazer teatro, eu nunca deixei de fazer teatro, eu tenho 32 anos de carreira e nesses 32 anos eu fiz muito teatro. Sempre, eu fui assistente de direção de grandes diretores, em shows, em óperas, eu dirigi, eu sempre estive ensaiando, sempre estive fazendo peças e graças aos deuses do teatro cada vez mais eu tenho estado em temporadas, temporadas maiores, com colegas maravilhosos que me convidam, lembram de mim, em comédias, em peças de diferentes gêneros. Atualmente eu estou fazendo um monólogo aqui em São Paulo, um monólogo muito diferente do que eu costumo fazer, que é um, um drama, que é um projeto antigo que eu tenho e que eu consegui viabilizar com o maravilhoso Elias Andreato, diretor e ator e roteirista. E eu convidei o Elias para fazer um trabalho sobre a poeta Orides Fontella, uma poeta muito inspirada, genial mesmo, que eu tenho uma paixão por essa poeta, desde que eu sou moço. E um dia eu queria falar as palavras dela, eu queria falar as poesias dela. Eu sinto uma comunicabilidade dela com a minha alma, com o jeito que eu sou no mundo. Então, deu certo. Eu estou fazendo um espetáculo que a gente chama de cult, porque é um espetáculo feito para poucas pessoas, uma sala bem alternativa aqui em Santa Cecília na Rua Gabriel dos Santos, número 30, dentro do pé grégio da Unisa. O espaço se chama O Andar e o espetáculo se chama O Antipássaro. Roteiro e direção de Elias Andréado, comigo, fazendo a própria de Fontela. Então, para quem gosta de poesia, para quem gosta de... amor, filosofia, reflexão sobre... A vida, o que é estar vivo, venha, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Toda quinta-feira às oito e meia da noite no espaço O Andar, o antepassado. No caso, sou eu mesmo, Newton Bicudo. E Newton, eu vou te dar um conselho, uma dica para dar para a galera que quer entrar na carreira artística, porque quer ser ator, atriz. É Bom, eu vou dar um conselho que a nossa dama, a nossa rainha do teatro, Fernanda Montenegro, sempre dá. Primeiro, veja se é isso mesmo, faça a prova dos nove, tente escapar. Se não é sua vocação profunda, se você consegue viver sem, cai fora. Porque é uma carreira que não é assim glamurosa, ela é uma carreira de muito investimento. A longo prazo, ela precisa, como eu disse, de muita vocação, além do talento, claro, e de vários outros fatores, como sorte, resiliência, paciência. Então, uma força física e psicológica. Se você acha que não é a sua, que é só um, um desejo passageiro, cai fora porque é uma profissão muito difícil. Nem acho uma profissão. Acho que é um estilo adotado de vida, onde você doa demais de si para o mundo, porque você nasceu para isso. Então, agora, se for a sua, vá fundo e comece sempre pelo teatro. Não esqueça que o teatro é a porta de entrada para a magia de ser ator é por onde você aprende a ter o pé no chão, é onde você aprende a ter corpo, a ter voz, a pensar como ator, a ter raciocínio de ator, a saber abordar uma personagem, a conhecer e ter cultura teatral, a ter humildade. Então, o teatro dá tudo para o ator. Não tem a ilusão de entrar para fazer uma novela, não tem essa ilusão, porque isso aí é, é um jeito errado de pensar a profissão. A profissão ela é feita aprendendo-se a fazer teatro. Teatro é a base do ator. É a coisa mais importante para o ator e ela existe desde que o mundo é mundo e nunca vai morrer. Então vai no eterno, vai no, no, no sonho, vai no impossível e isso é o teatro.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 Tudo bem. 2023, calma. Tudo bem. E eu, eu quero te agradecer por essa entrevista. Foi um prazer. Tá bom? Aproveita e divulga aqui o teu Instagram. Para essa poder te seguir. Meu Instagram é arroba Newton Newton Bicudo Oficial. Que é o meu nome de batismo. Eu nasci Newton Bicudo e vou morrer Newton Bicudo. Mas eu não sou só Newton Bicudo. Eu sou alguma coisa que não é nem homem, nem mulher, que não é nem Newton, nem Bicudo, nem Maria, nem João. Eu não sei o que é. Tudo bem. aqui embaixo está o Instagram dele, tá bom? E gente compartilha essa entrevista para todo mundo, divulguem umas stories, marquem a gente umas histórias, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem aquele like para ajudar, assistam, cumprem-se de um resgate no ACMT, na Netflix, é uma boa vocês acompanharem o Newton que está lá, arrasando, arrasando, arrancando gargalada de vocês. Muito obrigado, Milton. e desejo todo o sucesso do mundo, tá bom? Agora vem essa peça, seu é sucesso. Obrigado, Israel, pela oportunidade e pela gentileza. Obrigado, então Milton, agora a frase final que é assim. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Desculpa, não entendi. A frase final é assim. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Muito obrigado, galera, e até a próxima entrevista. ¡Suscríbete